É a evidência objetiva da destruição. Aí só foi grilo, desmatamento, madeireiro, conflito. O, o senhor já não... Leite com O caminho é Quantas ameaças a senhora já recebeu? Sobrevivei para não morrer. Tô triste de ver que a terra que eu vivi não tem mais árvore, não tem mais... Só tem... Até década de 70, era tudo verde, tudo mato virgem, né? Da década de 70 para cá, a é, ocupação aqui da região aqui aumentou muito, né? Primeiro eles chegam no processo de exploração madeireira e eles vão expandindo, isso vai junto com a grilagem, né? Porque eles já vão se dizendo donos de uma terra que nunca foi deles. E aí eles começam a exploração madeireira, em seguida eles começam a estrutura de pastagem e aí a terceira frente que é a subida do boi. Essa região aqui é a região sul do Amazonas, né? região conhecida como Arco do Fogo. Ela tem influência aqui da. por fazer fronteira com Rondônia, né? Questão da pecuária, de pastos, né? Desmatamento. Os assim incêndios aqui eles acontecem em locais que tem atividade humana, né? onde tem as fazendas, né? tem a as cidades, né, porque é a questão da pecuária, né. Esse ano mesmo aqui, agora, a gente vê que foi pouco. Não teve queimadas, não teve mais muito, não. Você vê aí, ó, não tem queimada para lugar nenhum, praticamente. Tem desmatamento, sim. As coisas realmente mudou. Mudou e está avançando muito por causa desse governo. É tudo que nós precisa, né? Pra nós aqui vai um boom, né? Tudo melhora, né? é o nosso lugar aqui é a pecuária que manda aqui. O Tarcísio está empenhado nisso aí. Vai sair. Vai sair. Eu não vou dizer quando vai ficar pronta, né? Porque tem aquela época de chuva que você não pode fazer nada. Agora tinha ali aquela história de balseiro que interessava, não ter pista, etc. Muita coisa em jogo. O pessoal ambientalista Xita, que a é conta também. Desde esse período que ela ganhou o tráfego, de 2014, a gente vê um movimento muito intenso de investimento e de preparação de toda essa cadeia, que essa infraestrutura vai movimentar, né? E a gente vê o processo de expansão das invasões muito forte no eixo da estrada, devido à baixa governança, sobretudo a baixa governança ambiental na área. são pessoas que já vêm subindo o Brasil em todo esse processo de expansão né, da agropecuária do Sul, é, do Sudeste e, e que ocuparam Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, sul de Rondon, ou Rondônia e agora entra no sul do Amazonas. A cultura sulista ela está suplantando, transpondo a nossa cultura. Está sendo invadido terra pública, porque ao longo da BR-319, do seu eixo, tem uma faixa de 2 mil metros de cada lado da estrada, que eles chamam área fundiária. Mas atrás desses 2 mil metros, ao longo de praticamente toda a estrada, é unidade de conservação ou assentamento. Então, eles entram, os 2 mil metros são a porta de entrada, mas nenhum deles se contenta em ficar nessa faixa. Então eles vão avançando para dentro das unidades de conservação. Para nós melhora muito melhora muito, porque a gente pode levar essa produção para Manaus e pode comprar, é, trazer coisas de lá, é, industrializado, que chega mais barato para nós aqui. É, porque tem coisas aqui que você vai comprar, você, você não vai pagar o frete do, tipo, de uma moto. Você não paga o frete dela vindo de Manaus, você paga vindo de São Paulo. Por que isso? Então, desde uma doença que morreu várias pessoas aqui por falta de socorro, acidenta a pessoa, é, é precária a nossa ambulância aqui. Então, é um carro que é, vai não sabe se volta. Então, é, a gente depende muito da BR. O ramar é um caminho mais largo, né, não pavimentado, né, de terra, que vai ligar é, distrito de Belo Monte à realidade. E realidade, ela está localizada bem na margem ali da BR 319. Né? E é um empreendimento que está que acontecendo sem vistoria alguma, né, é ilegal, sem licenciamento, né, sem consultar aqueles que vão ser diretamente impactados, que são comunidades tradicionais, são comunidades indígenas. Ele já está afetando, né? Ele, ele tanto abre as espias de peixes dos ramais, como ele propicia as grandes invasões dos territórios, tanto das unidades de conservação como das terras indígenas. A abertura de ramais ela é parte da, da capacidade instalada que, que esse grupo de invasores traz. Né? Para onde eles vão, é, a abertura de ramais é parte da estrutura que eles têm que ter para fazer o trabalho de exploração e de extração de madeira e tudo. Então, eles pegam o eixo da rodovia da BR 319 e vão para poder irem adentrando na floresta, no, no centro da floresta. Né? No caminho, eles vão tirando tudo que tem. Um agravante nisso tudo também é que esse ramal está sendo é, feito, né? É, e para ele ser feito tem que derrubar bastante floresta dentro de duas, duas reservas, estadual e uma outra nacional. Né. E, e aí também é, nós temos bem perto da, da, de uma dessas reservas, que é a Balata Tufari, uma terra indígena né, demarcada, é, terra indígena Juma, que é uma terra indígena que, que sofre bastante pressão. Né, de entrada de madeireiros, mais recentemente, mais recentemente eles falaram sobre a retirada de ouro nessa região e, e que isso pode atingir diretamente, né? é, é uma área que vai ser afetada, com certeza. Desmatamento, é, invasão de esgarimpo, aumentou demais. Se você vê na imagem, você ia ficar triste. Então, é uma mentira do governo. Localização: Garapé, Ouro, garimpo volano um PC, Golga na Areia. Vou contar até 10 partir 1, 2, E é com um dois, três, banho aqui, que Eu escutei que é de cacuja, <música> pio vai de marquinha, que é de pior, que é de que tu que? O pessoal da saúde já fizeram os estudos né, dos peixes, já está tudo contaminado. É uma coisa que também a gente não aceita extração de ouro, a pessoa faz extração e deixa o mercúrio lá, entendeu? E a gente está sentindo que a pressão está grande. É, que não é só quando o Bolsonaro anuncia que é, ia legalizar os garimpos dentro da, da terra indígena, só de anúncio já chama todo mundo para a região. Funcionário né, que tem que ...cabendo, é tem Que já funcionário, que bom que põe, ali um, um dia caminho que que por não temos a gente, mas nós não temos a gente. Nós não temos a gente, mas nós não temos a gente. A América não tem a gente, mas não tem a gente. presidente não tem Hoje a gente não vive bem na própria nossa casa, na nossa aldeia. Porque eles mandam jagunços, mandam pessoas matar a gente. Perseguir a gente, pegar nossos filhos. A gente não sabe o nosso futuro. Digo assim que a gente tem direito à compensação, mas pelo menos o direito de viver tranquilo, né? Porque as compensações um dia, ela acabam. Né? A gente vê aí as situações de vários parentes aí que entraram nesse mundo de compensação, de mitigação, de poder ganhar um recurso, de, ganha, de poder ganhar um carro, por exemplo, porque dali um dia acaba. E isso traz muito mais, mais, mais coisas pior para a aldeia, que é a questão da desunião. Porque, porque você acaba tendo essa rivalidade, coisas que nunca, nunca aconteceu, né? A compensação gera, acaba gerando isso. Porém, hoje em dia, nós estamos no século 21. Né? A gente não é contra uh, o progresso. A gente quer também progredir junto. E pensar um pouco mais alto. A ideia hoje em dia a gente tecnicamente trabalhar, tudo certinho na forma da lei, né, trabalhar a agricultura, agricultura né? de monocultura dentro do nosso território, que é plantio de soja, arroz, milho. Olha, é uma situação assim que, que a gente fica preocupado, né, porque isso não acontece só com o povo mundurucu, né, tem outros povos aí que estão sendo impactados, seja com, com agronegócio, né? com a pecuária, com o garipo, né. E isso deixa-se preocupado porque isso causa muitas das vezes uma divergência dentro da aldeia, né? Mas a ideia não é brigar contra um parente. sei que isso, hoje em dia, né, o próprio governo federal, ele abriu margem para isso, né? Para a violência, digamos assim. Hoje em dia a gente, se, a gente aprendeu a conviver com a BR, né? Não é que a gente se acostumou, a gente está aprendendo a... a a sobreviver com essa nova, nossa, nossa nova realidade. E nós não podemos fugir disso. É, um empreendimento desse gigantesco, a gente sabe que traz benefícios e também traz consequências, coisa ruim, né? Nós estamos aqui na beira do Rio Tapajós e não queremos sair daqui da nossa comunidade, porque aqui é um lugar muito abençoado, fica perto da na beira do rio, entendeu? Eu acho que não vai, ser, não vai trazer melhoria para a nossa comunidade. Hoje nós vivemos aqui nessa comunidade, aqui a gente não vê assalto, não vê é, muita morte. A morte aqui é a morte natural mesmo, Velhice, alguma doença, e a gente fica com medo disso violência. Não, eu não acho ruim, eu só fico imaginando assim: o um barulho é só um pouco, né? Passa, vai embora, acabou. As casas até tremem. É, tremem, a telha vai quebrar. <risos> é, a partir do momento que vai vir esse desempreendimento, vai ficar muito difícil pra gente. Entendeu? Por moradores, por pescadores que vivem da pesca, entendeu? Nós não queremos sair da nossa comunidade e vamos lutar até o fim para nós continuar a nossa comunidade. Talvez sim, talvez não, né? Porque não vai ser totalmente na área onde eles pescam, né? que eles pescam no rio, né? E essa vai ser feita na estrada, na mata, né? Vai mudar, com certeza vai. Com certeza ele vai tirar um bocado, até porque do, da renda de alguém por aqui. Como comércio, que é supermercado, açougue, restaurante, que isso aí vai acabar um bocado, velho. A nossa renda aqui é os caminhões. Ou seja, entrando um trem aí, sabe lá quantas mil toneladas ele não leva, né? Ele vai tirar um bocado desses caminhões aí, ó. E pra nós que tá no ramo do caminhão, não vai ser uma boa opção, né? Por causa que. Tem muito pai de família que sobrevive disso aí, né? Entendeu? Vai tirar muito emprego de muita gente, né? É complicado isso aí. Então eu acho que eles tinham que rever o conceito certinho, ver se vai ser bom ou não, né? E pra não prejudicar o, o amigo caminhoneiro da estrada, né? Não é só nós aqui, nós somos a BR inteira. A briga nossa aqui é nós com os caminhoneiros contra o governo. Juntar com eles a coisa vai ficar feia, ó. Segundo o levantamento, ela passa bem no local que nós temos aqui hoje, em frente à fazendinha do meu pai, que já tem 40 anos morando aqui na comunidade. Quando foi para passar ferrogrão, como era parque, não poderia. O que, que o governo fez? O governo falou assim: vamos passar ferrogrão na beirinha da BR. Mas só que é o seguinte: ele já tomou a nossa terra. Agora ele toma mais 100 metros da frente da, da, das casas, onde a gente já tem a plantação, tem a criamos de peixe, outros tem a. Cada um tem a sua atividade. Brigar com o governo federal não é fácil e com os sojeiros do Mato Grosso não, porque eles têm dinheiro. Só que é o seguinte, eles vão passar isso do que é nós. Assim, eles não vão passar assim também. para passar aqui vai ter que ter uma negociação. No caso contrário, vai ter consequência. Cada ação tem uma reação. Se eu pegar hoje e botar uma pena aqui, eu sou índio. Eu baro uma ferrogrão. Por que é que eu brasileiro com CPF eu não posso barar ferrogrão? Vai ser no braço, nós estamos tá aqui pra, no braço. A plantação de soja vai aumentar. Então isso... A gente já está sentindo, né? não é que vai trazer é, depois da construção do ferrogrão. E a gente, a gente já está vendo que o impacto já está grande. já. O leilão do ferrogrão pode ir, a empresa pode ganhar, mas na hora de construir a gente vai ter que, vai ter que brigar com o peito. A nossa briga é o seguinte, vamos afastar o parque da beira da beira 63 para nós também poder produzir um saco de soja ou milho. De caso contrário, nós não vamos aceitar ferrogramo para assar. Cadê os nossos direitos? Nós só temos direito para votar para ele? o da terra nossa, ele foi criado em 2005, né? O propósito dele era a gente sobreviver dos oito da agricultura né? familiar e também da, da, para a gente explorar a, a reserva, né? A gente ia viver uma vida digna, que era da castanha, que a castanha dá muito dinheiro, né? Que hoje a gente não tem nem para remédio. Todas as crianças, todas as pessoas iam lá pegar é, fruta. Mentira com ter tipo de fruta ali. Quando o Calcotavente deu para ele, que foi o que ele fez logo? Arrancou tudo. Aquilo lá, aquilo lá a gente ficou já aqui dentro do assentamento, isso aqui é para é, é a gente para né? Hoje é o quê? que o, o presidente deu para a gente a reforma agrária né? Minha raiva. Tá que eu dou de chorar? Porque tira a castanheira. A castanheira dá o fruto para a gente. Entendendo? Os bichinhos comem, também no mato comem. Muitas coisas que dão fruto, não pode derrubar. Não pode derrubar, tem de ter a mentalidade. Isso aí, de, prime... de primeiro, ficava com a coisa mais linda, de tanto ipê, de tanta... de tanta flor que tinha, hoje em dia você vê aí não tem nada. Aqui só está tendo conflito. De grileiros. Está virando fazenda. Porque expulsa, né? Os pequenos. E os pequenos vão no ícone, o incra, não dá moral de nada. Nós estamos abandonados. E quando esse que estiver maduro, ou tiver já grandão que tem de pôr a veneno para madurar, né? Aí é que é. é o talho de eu acho. Aí eu acho que do jeito que o vento é trabalha aqui, eu acho que vai me atingir. Os grileiros estão avançando, né? Com apoio de outras associações que paralela por aí, por aí porque eles, eles fomentam a venda de lote, dizendo que o Intra vai, vai documentar as pessoas, que o Intra não arranca ninguém de cima do lote. É, é que diz que arrendar para mim aqui eu não arrenda, não. Aqui está mais fácil morrer aqui na espaçinha que eu pedi. O para me sobreviver. E mesmo quando eu fazia que para me sobreviver, eu tendo só isso aqui, ó. Eu vendo com meus olhos as minhas galinhazinhas, vendo meu gadinho aqui, ó, olhando, Já é um prazer na minha vida. E saber que foi o Inca que me deu. Essa terra aqui tem qual governo? Daqui foi um tempo da Dilma. Foi no tempo da Dilma? É. Da Dilma você gosta? É, da Dilma. Eu não topo muito não, porque ela deu muita Posadinha para as mulheres. A mulher cagando e mijando na cabeça dos homens. <risos> Mija mesmo. Ficou os homens sem valor. Não gosto disso, não. Deus deu a oportunidade para nós mandar. Se eu mandar, dentro do respeito, do amor, de um amor, nós desmistramos a mulher. Agora a mulher está administrando o homem. Qualquer coisinha, e as polícias e a lei só tem para a mulher. Uma mentira da mulher vale por 200 verdades do homem. Ah, rapaz! O nome do meu presidente que eu gosto dele. Você colocou aí? foi Bolsonaro. Eu sou o Bolsonaro. CNB, o Ibama, não pode derrubar. Como é que eles vão dar licença para ferrogrão passar aquele? Márcio, mas, mas ferrogrão é governo, é gente rico, é braro mágico. Eles falam desse jeito, né? Então, eu não sei nem te dizer, eu só sei que diz que vai passar. Mas eles não falam nada com a gente, não chamam a gente para uma audiência pública para poder explicar, pelo menos explicar o que, que é. E eu não sei. Pode plantar soja aqui dentro? Não, não pode. Ela não é agricultura familiar. Tem lei, mas os funcionários não fazem acontecer as coisas. Não planta soja. É agricultura familiar. Tu já viu algum agricultor plantar soja? O que um agricultor vai fazer com soja? Me diz para mim o quê. O que está acontecendo é que o INCRA se acamou. Porque a pessoa que, que o INCRA chega, vê um, uma, uma terra dessa toda mercanizada, toda cheia de soja, aí é de um agricultor. Sem nenhuma galinha, sem nenhum cachorro. O agricultor cria cachorro, é galinha, é porco. Não é plantação de soja, não. O agricultor que disser para mim que ele é plantador de soja, ele é um mentiroso, um baita de um laranja. Que nós não sabemos nem o que é que faz com soja. essa ideia já existia desde 1970, a ideia era de integrar para não entregar. Essa estrada ela começou no lado do Mato Grosso, que é a Transpantaneira, né? algo em torno de 140 quilômetros. É, a parte do Mato Grosso, ela foi concluída. Né? Ela tem seus problemas, mas ela já é hoje uma estrada concluída. Onde está se trocando as pontes que eram de madeiras por pontes de concreto, né? É, a intenção agora é concluir a parte do Mato Grosso Sul. Com essa intenção de re realizar essa estrada verde, né? Para poder ligar Poconé a Corumbá. Só Deus mesmo que pode falar para nós. Mas é um perigo esse aí. É roubo. Droga, esses sócios. Aqui em Poconé, graças a Deus, nós está bem. Mas... pinta. Muito bicho vai morrer. Porque é só carro, outro vai é, matar mesmo, para matar. Aí curumbá para ligar aqui, não sei não. Só Deus mesmo. Qual que é a intenção disso? É desenvolvimento do turismo é, e também é diminuir o caminho. Hoje, se você quer sair de Cuiabá para Corumbá, você vai ter em torno de 1.200 quilômetros. Se você for por Poconé, isso vai ficar, no máximo, em 400, 450 quilômetros. O meu pensamento é que nós não podemos ficar isolados. né? Muitos pensam que o que a gente quer é o desenvolvimento, mas, na verdade, a gente quer fazer com que o homem pantaneiro ele tenha acessibilidade. Até nesses casos de queimada, se não houvesse a estrada, como que o corpo de bombeiros, as entidades é, que, que são capazes aí de apagar o fogo, conseguiria chegar nessa região? Só tinha a estrada, o, a estrada e o fogo queimando na beirada, o senhor de carro, o senhor tinha que passar violento. Que o fogo tava brabo mesmo, brabo, brabo mesmo, que esse aí foi uma limpeza no Pantanal. Eu sei que quando, quando nós assustamos, o fogo tá chegando. E nós lutamos com esse fogo três dias. Pagava, é, quando assusta, ele pulava, né, voava, né, com o tempo muito seco que tava. Eu sei que quando de, de tudo ou nada, quando a roça foi embora. O que, é que você tinha na roça hum. Ah, eu tinha aqui, era tudo quanto é coisa, né? Aqui é o ganha-pão nosso, né? Queimou tudo, aqui é o Pantanal, lá para o Pantanal Paraguaizão. Esse fogo do Pantanal aqui foi para Poconé tudo, lá para Poconé tudo. Queimou dos dois lados. Nós saímos de bar aqui com o turista aqui, não aguentava com fumaça, muita fumaça, né? Você não chegava a é, 100 metros, mais ou menos assim, você não chegava nada. Muita fumaça. Eu não era capaz de chegar com quintura. Aí, eu, eu quando eu vi o fogo alastrar assim, né? Falei, ah, é, antes melhor a gente conservar a saúde, né? Porque o fogo é perigoso demais, rapaz. não é capaz de falar da onde que ele nasceu e nem quem que, quem que começou esse fogo. Quando essas coisas assim, aí não parece, não parece o ao, ao, dono, eu sei que é o fogo bem. Por que que esse fogo aí? Porque o pessoal fala do raio, fala que está muito seco e pode uma combustão pequena, mas tem abertura de passagem também? Com certeza, infelizmente são coisas que que a gente não pode dizer abertamente senão você é castigado, né? Mas a, a 90% do fogo ele é. De passagem. Agora vamos saber quem que tá, né? Quem que tá queimando, quem que tá a cor. Hum, tá difícil. Tristeza que dever assim que. Nós aqui é, trabalha independentemente até mesmo do, de governo, né? Porque antes, uns anos aí atrás, vendia para o governo federal e é, entregava na escola, era um tipo de, de ajuda até que a gente tinha, né? Ajuda entre aspas, né? Porque a gente vendia, né? Mas tinha, né? Como receber. E agora não, nem né? Isso tem e, assim, tudo é, é a força do braço, né? É o suor da gente que foi embora, que queimou tudo, né? O fogo é aquela cadeia destrutiva, né? Porque vem, queima a planta, aí ela perde o solo ela vai se enfraquecendo o, os passarinhos fica sem alimento. capivara queimado tatus queimado e aquela revoada de pássaro voando que parecia que eles estavam caçando um abrigo estava fugindo eu meditei assim coloquei eu ser humano fugindo de um de uma uma presa que vem para te pegar. Me toquei muito na questão de que o homem tem que saber preservar. Eu me peguei com uma mulher, uma me uma mulher, Recurso financeiro é algo que é necessário para se viver na realidade que a gente tem hoje, mas não é algo que é essencial na nossa cultura. Para melhorar, a gente queria que o governo voltasse a ajudar na questão da fiscalização, que é a obrigação do Estado fiscalizar as terras em dia. A luta agora é do jovens. Eles aqui vão continuar a luta para defender terra, floresta, o rio. A gente já resistiu mais de 500 anos, né? 520 anos de resistência, né? não é 520 dias, não é 520 segundos, né? Isso levanta mais ainda a, a, a coragem para lutar e dizer né, que nós estamos aí na luta pela vida, né? Pela vida dos povos indígenas, pela vida das populações, pela vida do mundo, na verdade.